Oi, eu sou o Botão, esse é mais um vídeo do canal Botando Excel E hoje nós vamos continuar com mais uma de deuses do Excel, Trovato está aqui, você acha que eu ia fazer ele vir de São Paulo vai gravar um vídeo, tá? Então, Trovato, senta a bota, fala o que você quiser e vambora Eu quero falar, quero dar um depoimento, um Botão obrigado O café que você serve aqui é fantástico E, e vai aparecer o café Ah, não ah. é? E não é Alessandro, é Alessandro Trovato, é Lê Trovato Exato. E depois a gente vai descobrir o porquê do Lê Olha aí as intrigas Porque o Lê tomou a cachaça como se fosse... Isso é muito caro, Lê, não pode tomar de virão é, não Pode vir dar assim a cachaça, é, vai. É. É que igual eu falei de dirigir, o PROC V é como se fosse a seta do carro. Ah, vou aprender da seta, beleza, o que é. que faz com a seta? Porra nenhuma, a seta serve dentro de um sistema é. que se você utilizar as ferramentas né, de forma é, sinérgica, você vai montar um puta de um negócio, Exatamente. então não adianta aprender um trem, tem que aprender como você utiliza eles de forma é. É, concomitante, falei bonito. Oh, falou bonito, hein? E aí o que que acontece, a pessoa aprende o PROC V, só que ela só aprendeu a dar seta para direita, porque o PROC V só busca dados à direita. O cara que estuda um pouquinho sabe fazer um PROC V à esquerda. Os usando aquele esquema de chaves, aquele esquema de matricial. Ou um índice corresp, tem um monte de jeito de fazer isso. Conhece coisas. o Fábio Baldini? Não conheço pessoalmente O ainda. cara é fera. Ele fez um artigo com nove formas diferentes de usar o PROC V. Pessoal, Chama ele pra vir aqui. Baldini, cara, sou seu fã, você sabe disso. Vem gravar aqui com o João. A hora que você quiser. eu é vou mandar o WhatsApp saindo daqui equipe. Pode mandar. Eu te passo o número. Fechado. Baldini, topa aí porque realmente você é o cara que tem um diferencial hoje no mercado de Excel. Ele, Fabuloso. Ele gosta de molejo também? Ai, coitado do Baldini. Não, Baldini é da, da paz, ele gosta Gosta De um rockzinho mais ah, light, é. mais tranquila Beleza, tá é. vendo o justo, já vai anotando para a gente. Lota fazer tá lota aí, um porque da aula. esse é o cara. Então toca o pau. É isso Um brinde, saúde, saúde a todo mundo aí, ó. Muito bem, vamos voltar aqui <risos> para o que Bora. interessa. Validação Power Query. Hoje a tendência é. Que todos aprendam o Self Service BI. E o Self Service BI, você tem aí expoentes S da nossa área. Self Service BI é aquela coisa que o Laendão, a Cari... Exatamente, o Garcia, o, Garcia, o Rui, né? Rui trabalho Isso. Inclusive, Laender, né, o cara é super gente boa. Parabéns pelo MVP, o cara que conquistou agora recentemente. Laender, parabéns, cara. Você merece cada minuto de certificação, porque você é o cara. Parabéns. Você sabe que você é foda, né, Laendão? Então, vamos embora. Você é. Então, o que que acontece? O Power Query, né fazendo parte desse suplemento do Self Service, CBI. Também existe uma, uma, uma, uma situação em que é necessário você tomar um pouco de atenção quando você vai exportar os dados. De novo, todo mundo foca no como fazer, mas e no porquê fazer. O porquê fazer fica um pouquinho de lado. Beleza. Então aí acaba dando um pouquinho de uh, a pessoa sabe fazer, mas não sabe por que tá fazendo. Isso é ah, muito comum. Isso é muito comum. É muito comum. Então vamos lá. No Power Query, eu não sou especialista nisso, já vou te falando, eu estou aprendendo também agora. Eu não não tenho como, vergonha não. de falar que eu estou aprendendo. Uh, é uma coisa fantástica, tá? É uma coisa fabulosa é o futuro, então a gente vai ter que aprender obrigatoriamente, então não tem jeito. Uh, dados, vamos obter aqui da tabela os nossos dados e eu vou dar um OK. Então, assim que eu faço isso, eu acabei de criar aí uma conexão, ele vai abrir uma um aviso de compatibilidade. Vamos ver se ele vai conectar aqui, porque como não é minha praia, perfeito. Power Query abriu. Uh, o Power Query, a primeira coisa que ele faz quando ele importa os dados, João, é isto aqui. Ele coloca um tipo alterado aqui à direita nas etapas aplicadas. Hum. O que, que é isso? A fonte de dados, nós dissemos que é uma tabela, ok? E essa tabela, ela precisa necessariamente uh, que o Power Query faça o reconhecimento do tipo de dados que cada coluna tem. Esse processo já pode dar um erro. Por quê? O Power Query pode interpretar errado uma coluna e trazer uma informação que era texto como um número, ou uma. Isso é muito difícil, mas um número como texto, e aí você vai fazer as medidas e acaba errando, justamente Show. por causa disso. Então, meus amigos especialistas, então se eu tiver errado, vocês nos corrijam aí no comentário, me corrijam, né? Porque essa realmente não é minha praia. Como fazer? Normalmente o que eu faço em tipo alterado, eu elimino o tipo alterado e aí eu faço uma revisão dos itens para cá. Se nós deixarmos como está, eu consigo trabalhar com o tipo e verificar através desse desenho do lado do campo que tipo que ele é. Então, vamos lá. Número de lançamento. Você está vendo esse ABC123? Eu estou. Ele está, vamos colocar aqui em transformar, ele está com um tipo de dados qualquer. Tipo de dados qualquer, ele sabe que pode ser um número, pode ser um texto. Então, eu venho aqui e vou acertar o campo para número inteiro. Então, eu sei que agora esse campo, perceba que mudou o controle. A então, agora ele é um número. Eu tenho certeza que ele é um número. CPF. Nós não fazemos cálculo com CPF. Normalmente, nós fazemos agregações de CPF para poder fazer análise de dados. Então, eu posso vir até aqui e colocar como texto, sem problemas. Nossa, ele falou bonito uma coisa que eu tento falar faz tempo. A gente não faz cálculo <risos> com CPF. É uma agregação de dados para fazer consulta. Eu falei isso? Falou. Ah, tá <risos> você que guardou pariu, a frase. Hein, né? Escapou. É, de vez em quando eu falo bonito. Então, olha só. O que, que acontece é que eu preciso repetir passar os meus dados, por exemplo, dado, data de vencimento. Data de vencimento, sem dúvida nenhuma, é um campo que a gente usa para fazer os cruzamentos com as tabelas de data, fazer os cortes dos cubos por períodos. Então, com isso, eu, tenho aqui, eu teria aqui um forte indício de erro. Uhum. O que eu faço? Eu venho aqui, tipo de dados, e coloco como data. A partir desse momento, ele vai conseguir ser cruzado, as informações com chave primária, para um tipo data lá na minha tabela de data. Show. Então, basicamente no Power Query, eu não vou me aprofundar, né, Botão? Porque essa realmente não é minha praia. Eu também ainda estou aprendendo a fazer o ETL, que é o Extract, Transform e o Load, que o ainda comentou bem aqui contigo. Então, esse é um primeiro passo que eu acho que seria interessante as pessoas olharem quando vierem trabalhar com o Power Query. Para ir para uma transição. Exatamente. Inclusive, eu posso fazer jabá? Posso, né? A Opa, Juliana claro. deixou. Ela Opa. fala que o canal é meu. Se vocês precisam de curso de Power BI, querem conhecer, cara, fala o nome dos caras fudidos aí. O Laender tem, a Karine tem. Fernando Garcia, Garcia Rui dos fudido. Luiz Gustavo, lá de, de Poços, tá escrevendo um livro de Power Query. Power BI, perdão. Então, tem um pessoal aí na, na, no mercado brasileiro fazendo a diferença de verdade. Então, é, sim, Isso mais. é outra coisa. Mercado brasileiro, né? Você para com essa porra da... Essa síndrome de cachorro vira-lata E achar que aqui é tudo uma bosta Aqui Bom. nós temos ótimos profissionais Talvez um dos melhores do mundo Então, ah, porque ele é americano, ele é melhor É o caralho A gente é foda pra cacete, não deixa o saco É isso aí, tanto nesse sentido Que hoje nós temos Olha só, o LinkedIn olhou pro Brasil Eu fui pro LinkedIn Ah, <risos> Fui pro LinkedIn, gravei cursos pro LinkedIn Cara, deixei minha marca lá Sou um profissional reconhecido pelo LinkedIn hoje por causa desse trabalho que eu apresentei lá. Então, esse síndrome de cachorro vira-lata, brasileiros, esqueçam. Então, seja bom no que você faz. É, assuma que você é bom em alguma coisa. Porque o brasileiro está cansado, nós estamos sempre sendo chutados para baixo do tapete. Então, a gente é o pior profissional, nós somos a pior pessoa, nós somos o jeitinho. O caramba, a gente precisa mudar isso. A gente precisa fazer com que, como profissionais, sejamos reconhecidos e isso é só com trabalho sério e de qualidade. Isso aí, nós é foda. Ele falou... <risos> e aí, esse aqui nós vamos usar. Então, ó, Power Query, eu acho que é isso. Depois do, do processo feito, João, a gente pode vir até aqui, fechar e carregar. Se eu fechar e carregar simplesmente ele vai pegar essa minha base de dados e vai jogar para uma planilha, tá? É tratada a informação, feito o ETL, tá certo? Que eu não terminei ainda, mas tudo bem. Ou eu posso fechar e carregar para e pedir para criar uma conexão com dados vir até aqui e pedir para que ele simplesmente faça a minha conexão. Para quê? Para que eu possa utilizar essa conexão numa tabela dinâmica futura. Agora a gente pode puxar esse, essa linha para cá. Isto aqui é o painel de consulta, é onde nós conseguimos consumir esses dados tratados pelo Power Query numa tabela dinâmica do Excel. E aí que vem aquela famosa, né? Mas é melhor o Power Query do que o Excel? É, na verdade o Power Query é um complemento muito <risos> bom. Quase que eu falo palavra, muito bom para o Excel. Eu vou falar fodido. <risos> é, isso. Não, é, depois você pergunta. Por quê? Porque você não tem a limitação de 1.048.576 linhas. Você pode trabalhar com 10 milhões, 90 milhões, 50 milhões de linhas no Power Query, fazer o ETL, agrupar os seus dados, fazer tudo o que precisa e jogar numa tabela dinâmica para analisar no Excel de forma muito prática. Show de Então, bola. fechou. Power Query, fechou a lista, fica a dica. Próximo item. Validação, procedentes e dependentes. Já aconteceu com você o seguinte, uh, você pegou uma coluna de dados da sua planilha, recortou, colou em outro lugar da planilha. Aí você falou, "Pô, beleza, agora eu consigo fazer aquele índice, aquele corresp, aquele PROC mais fácil. E aí, de repente, você percebeu que uma outra planilha sua desconfigurou completamente. As fórmulas começaram a dar erros. Uhum. Por quê? Porque você trocou a referência dos seus dados. Você trocou um posicionamento que dependia de outras funções. Para evitar isso, o Excel também tem ferramentas que nos auxiliam, que são as, uh, as setas para mostrar as células dependentes daquela específica ou as células precedentes. Vamos lá, nessa planilha aqui, por exemplo, se nós clicarmos aqui Aqui nas fórmulas, você vai ver de novo que eu tenho aquela minha fórmula. Só peraí, Ué, essa e, porra que tem alguma coisa ali? Ah, não, vou fechar esse negócio. Arranca aí, boa. É que eu tô nervoso. Você sabe como ah, é, né? <risos> eu tô nervoso. Ah, <risos> com essa estrutura toda aqui, Ai, fantástica, é dando porrada no, no ar-condicionado, eu tô nervoso. Ai, gente, não se eu filmar fer... ela dando porrada <risos> no ar-condicionado. Se eu ferrar, eu vou tomar uma vassourada. Ah, Juliana, <risos> né? <risos> então é uma risadona lá. de bruxa é... com a maléfica dela. Nesse caso, se eu remover esta coluna, ou se eu remover aqui da minha planilha listas, uma coluna. A de siglas, por exemplo, tirar da coluna E e passar essa coluna aqui para a coluna B, teoricamente dá tudo certo. Mas aí se nós entrarmos lá na nossa fórmula de validação, olha só, Deu eu meada. acabei de detonar todinha a minha planilha. Isso acontece porque nós mudamos referencialmente a posição da minha coluna que era a chave para o meu índice CORRESP ou para o meu PROC V. Para evitar isso, antes de fazer essas belezas, né? essas coisas, o ideal é você clicar sobre a célula e verificar lá em fórmulas, se tem alguma célula dependente, se tem alguém que depende dela... Olha lá, tá aí. Então ele está dizendo que existe uma outra planilha com aquele símbolo lá, que depende daquela célula. Eu não posso mover. Se eu mover, com certeza eu vou afetar outra planilha. Vamos remover essa seta. Se eu clicar aqui na célula da população e pedir para que ele rastreie os dependentes, ele vai dizer que também eu preciso disso para outra fórmula. Então eu não consigo remover ou alterar essas características, porque elas dependem, elas são utilizadas em outra planilha. Se eu vier em outra planilha qualquer, e agora aqui no nome do cliente, se eu pedir para que ele verificar as dependentes, ele vai falar que não tem. Então, ou seja... Você pode arrancá-la daí que não vai dar nada. À vontade, porque nenhuma célula depende nenhuma fórmula ou função depende daquela coluna ou célula específica. Então, a gente pode eliminá-la tranquilamente. Tá ok? Você sabe onde eu uso muito esse daí? Ah. O nego pega a planilha e fala assim, nossa, será que dá alguma coisa eu excluir essa célula? Aí o nego vai lá, exclui, da ND até... Essa, ND, <risos> da divizero, dá até na, na casa do caralho. Então, usa o rastrear dependente, é uma função extremamente... Até na hora Perfeito. de depurar sim, ah. a célula. Pode ser um negócio legal que ele já vai até trazendo da onde você vai puxar os campos. Exato. Então, se você utilizar ele em conjunto com mostrar fórmulas, é por isso que está tudo em auditoria de fórmulas, né Mané? Exato. É uma baita de uma ferramenta ali para você verificar o andamento da sua fórmula, da sua polêmica, o que seja. Exato. Você vai errar muito menos se você fizer pequenos testes nos seus dados antes de entregar um trabalho. Isso é essencial. É, é aquela história, né? Não, exi, não existe forma errada de fazer as coisas do Excel. O importante é que o negócio dê certo. Só que <risos> existem formas mais rápidas e aí vai aumentar a sua produtividade, que é a tecla que o Benito bate Exato. e ataca. A linha produtividade é muito importante, porque tem muita gente usando a ferramenta errada. Né? É a mesma coisa. Cara, eu estou usando Excel, a melhor software de planilha do mundo. Aí o que, que eu faço? Ah, eu vou conferir aquele cálculo que eu acabei de fazer. Saca a calculadora do bolso e vai lá. Ah, na calculadora. Mano, isso é de, isso é de, de cortar meu coração. A Juliana faz tabela no Word? E quê, soma ainda? E, não, soma? e soma no Word. Ah, é que ela não ah, sabe somar no Word. Tá, não, ela tá, me manda um negócio não. no texto assim, do que a gente já fez eu falo, Juliana, no Word. <risos> Daquele calafrio, né? No Word. <risos> é. Então aqui, isso são as células dependentes. E as precedentes? Se eu clicar aqui em precedentes, ele vai me dizer o seguinte, que primeiro essa fórmula, essa função PROC V ela depende da célula D que está do lado da D2, que tem a palavra Goiás que é a, o valor procurado pela função PROC V. E o segundo argumento que é a matriz tabela, está em outra planilha então ali ele está me dizendo que aquela célula específica ela é utilizada em dois lugares diferentes existem células precedentes ou células que precisam dela para poder funcionar, que é a célula D2 e lá na nossa tabela de listas. Posso você fazer um negocinho? Claro. Então aqui querido, e minha querida, coisa linda. Se você inclusive der dois cliques aqui nessa nesse tracejadinho ele vai abrir essa tela assistente que vai mostrar todas as células, né, que estão aí dependendo. Se você clicar aqui, ó, OK, ele vai levar você para o local. Deixa eu te Pode cumprimentar, porque eu acabo de aprender outro, outra coisa nova. Ah, é? Porque eu clicava naquela daquele <risos> desenho daquela tabela maldita e eu falava, que tabela, que planilha que é aquela? Ah, é? é, porra, que, tinha que legal essa fórmula, tá vendo? Nossa, genial, ganhou, ganhou ponto, ponto positivo. Show Mas de é, bola? Pessoal, não tenho vergonha de falar que vocês não sabem. O Excel é uma ferramenta fantástica. Tem coisas que a gente aprende direto. Eu naquele desenho, nunca me atentei a clicar no pontilhado, você tá cl... vendo? E ele vai mostrar todas, aí você pode selecionar, acelera, ele leva exata... É que aqui levou é um conjunto de valor, mas ele leva exatamente na célula que você precisa. Perfeito, que é a mesma coisa que a gente apertar o F5 que é o ir para. Show é? de bola. Fantástico, olha, tá vendo, essa troca de conhecimento é que todo mundo precisa. Boa. Precisa ir atrás, perfeito. adorei Ferro na boneca. Adorei. Bom, então João, é isso. Agora, ah, se vocês perceberam, eu coloquei aqui a máscara direitinho, então ó... Deus molejão. só um uma curiosidade, vocês estão vendo esse cenário aqui, né? Que tem um monte de caveira. Isso daqui é o quarto da Keisiane. Ela trouxe itens da onde ela dorme para decorar o nosso <risos> estúdio. Você tem uma noção, né? Fabuloso. Da, o, da onde uma Murra sai. <risos> Se você. Eu, eu adorei o detalhe das teias, das é, aranhas, é perfeito. Você não viu a animação dela para montar essa porra. Né? Fantástico. E olha, então, obrigado show de bola, adorei a recepção, adorei tudo. Só não gostei de uma coisa, Botão. Do que? Do bendito do chifre que tá aqui, ó. Olha se eu fizesse isso aqui, ó. Falei, olha. olha lá, ó. <risos> Esse aí ficou, Vamos... tá certo que é metal, mas o chifre... Lê, ó, oh, <risos> oh, quem tá aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no botão curtir. Se inscreva. Se não gostou, clique no dislike. Ativa a notificação. Aí isso é importante. ativar a notificação. E, João, não sei se você já fez essa estatística. 80% do público que assiste meus vídeos não está inscrito no canal. Olha ah, só. É. Não, o meu também, eu fico puto. Você entra lá e fica chupinzando a Ajuda a nós aqui, é isso aí. como é que nós vamos ser conhecidos? Como é que eu vou ganhar MVP? Eu e ele vão ganhar MVP se vocês não se inscrevem. É isso aí. Se inscreva, divulgue os trabalhos e, assim, compartilhar conhecimento sempre. Essa deve ser a nossa... E mais um objetiva. beijo para o MVP, lá Alves. Parabéns novamente. É isso aí. Beijo na cara. Abraço. É. Valeu, pessoal.